A nossa operação, né, a minha mesmo, ela nasceu né, em 2015 ali. Já tinha seis anos de experiência de mercado, seis anos vendendo em marketplace, gerindo uma operação de mais de meio milhão na época, faturamento mês. Então a gente já tinha tido um bom primeiro ano. A gente já tinha faturado mais 3.2 milhões nessa operação. Então operação de varejo nascendo do zero e faturando mais de 3.2 milhões no primeiro ano. Mesmo eu já entendendo do mercado, eu cometi um erro na gana de aumentar. A gente já estava no faturamento, Acima de 250 mil reais por mês em 2016. Foi mais ou menos no meio do ano, tá? Julho, agosto, ali, se não me falha a memória. Eu queria crescer mais, eu queria crescer mais rápido, eu queria puxar faturamento de uma forma mais rápida ainda. Eu vou até falar o produto, eu não trabalho mais com esse produto, embora seja um produto com bastante venda que ainda continua os mesmos tendo os mesmos problemas que eu tive a única coisa é que as pessoas que trabalham faturou muito e a gente já já teve contato com casos assim eles aprenderam a lidar com isso era um momento de maturidade diferente também desse produto no Brasil comparado com o que é agora e aí em 2016 eu me deparei todo mundo vai conhecer os skateinhos né os hoverboards ali e começaram a virar uma febre né mesmo alguns parecendo aí que explodia, a galera queria aquele hoverboard até hoje né, a criançada usa, tem acessório diferente e tudo mais. Tive uma oportunidade através do importador que a gente tinha contato e esse importador cara, trazendo para o Brasil de container e para paulada e era uma oportunidade legal, sem muita gente trabalhando, porque era um produto que estava chegando novo ali né, se puxar a história do hoverboard, ali ainda era pouco acessível e tal, e aí foi o meu primeiro erro, por ser uma boa oportunidade, boa oportunidade de venda tá, mas eu desconsiderei o resto todo pensando no faturamento. Então eu desconsiderei que eu teria todo um entorno dentro desse produto. E quando a gente coloca, começa a falar de um produto que está chegando agora no Brasil né, e é uma novidade, ou você está ditando uma moda e trazendo uma novidade para colocar em linha, eu cometi o primeiro erro que era eu não ter pesquisado é, assistências técnicas ou mais particularidades técnicas daquele produto já que aquele produto tinha componentes eletrônicos, né? E eu falo que eletrônico é um negócio desafiador, é um negócio que o cara tem que pensar certinho como é que ele vai equilibrar, né? Se vai gerar troca, se não vai, se vai gerar devolução ali dentro e como que ele vai lidar. E esse foi o nosso primeiro ponto. Foi um ponto que a gente pegou né? É, esse produto e eu não tinha nem noção de onde eu ia dar assistência técnica nesse produto. E lidando com o importador, eu tinha o um importador na ponta, tinha a gente diretamente, e esse importador também não credenciou uma rede, não fez nada ali para poder tratar. Vou contar a nossa rápida ascendência muito violenta. Por que, que eu fiquei muito empolgado com esse produto? Porque a gente cadastrou ele na primeira semana, um produto de ticket médio, né? Ali por volta de mil reais. A gente vendia na época por R$ 1.095, na verdade, cada unidade desse produto. Bom produto, né? Eu vim de um ticket médio de R$ 120. Você olha um produto com ticket médio de R$ 1.095, você fala: caraca, cada 100 desse é 100 de faturamento vamos embora né? é lindo demais e lindo mesmo e um produto que deixava para mim de lucro na mão 300 reais na matemática pensa um cenário do um mercado crescendo um cenário de um produto com baita potencial e um cenário que eu ficava com tipo a cada 100 vendidos com 100 mil reais de faturamento e com 30 mil reais na mão falei caraca você tem uma mão né bicho já era vai vender e vamos puxar e aí a gente subiu esse item, esse item, final de semana só, a gente vendeu acho que 30 e tantos, né, no final de semana. Beleza, primeira semana explodiu, cara. Aí você coloca, pô, ali 30, né, ali dentro, tá, a gente já nem tinha pedido 30. Então esse foi o primeiro ponto ali, eu não travei, né, se eu não tinha uma reposição rápida, eu não travei isso. Mas na época também os marketplaces nem eram tão exigentes assim e o nosso produto performou melhor na B2W, tá bom? Esse item performou melhor do que no Meli lá na B2W. Então, esse é um outro ponto. No Meli a gente ainda estava competindo com os produtos sem nota, algumas coisas diferentes do que a gente pratica. Então, lá na B2W, ele foi muito bem. Cara, vendeu, nós pedimos para suprir. E aí, vamos fazendo analogia de caixa, tá bom? Eu tinha né, fornecedores, que, já na minha operação, que eu comprava um pouco à vista, mas muito mais dando crédito já para a gente, ou até mesmo cartão de crédito, tinha mais marca do que a gente trabalha hoje, mas... Algumas trabalhando, as principais, por exemplo, eu considerava que eu tinha crédito ali dentro. Então, com 180 mil reais de caixa inicial. Então, eu falei, porra, nada me derruba, né? 180 mil reais de caixa ali dentro, dá para a gente mandar bala. E o custo desse produto, vamos colocar ali algo em torno de 400 reais, tá? Dá mais ou menos isso. O que que aconteceu? Logo na primeira vez, né, já vamos, vamos fazendo a continha aqui de matemática, na primeira semana eu tinha que comprar à vista, né, importador, quem compra de importador aí tá ligado que é difícil conseguir crédito da galera, eu já tive que tirar 12 mil reais do caixa na primeira semana, porque o produto vendeu bastante, então só para atender as vendas eram 12 mil reais e eu ia receber na B2W, Outra falta de planejamento, né, o canal, né, se eu compro à vista, eu tenho que tomar cuidado do canal, que eu vou acelerar demais, se ele é um tomador de capital de giro, esse produto, né, e ele era um tomador de capital de giro desse, do meu caixa ali dentro, então o que eu ia receber em dois ciclos, né, então 15 e depois mais 15 ali, podendo chegar a um ciclo de quase 30 dias ali dentro desse, desse cenário que a gente tinha aqui. Então na primeira semana a gente explodiu 30 vendas, eu falei, meu, acertamos a mão, cara, legal. Compramos os 30, atendemos os 30 e a gente entrou num nível de vender mais ou menos de 8 a 10 itens por dia desse. E aí a minha primeira reação, qual que é a tua reação hoje? Se você coloca um produto no ar e você vende 30 na primeira semana, na segunda semana você já tá vendendo uma média de 8 a 10 por dia. Cara, achei a galinha dos olhos de ouro. Comecei a fazer compra. eu falei, porra, 8 a 10, vamos vender ali uma média de 50 a 60 contando no final de semana, chegar a 70 por semana, 70, 140, 210, 280, mais ou menos 300 mil reais de faturamento por mês desse item, e cara, lindo, né? Vamos fazer isso daí, vai ser incrível. E foi isso mesmo que a gente fez, tá bom? Logo em seguida, a gente já despendeu na próxima semana de 70 mil reais de capital do meu caixa, então a gente já puxou 70 mil reais de caixa. E aí aqui também faltou um planejamento. E aí eu tinha gasto 12 mais 70 e já viraram 82, né? E aí a gente olha, eu tinha 98k já mais ou menos no caixa. E o caixa é o caixa flutuante depois, né? Você antecipa um pedido, faz ali, mas eu estou considerando ele um caixa, um caixa estático, né? Que não é muito a realidade nossa, né? A gente vai comprando, vai vendendo, vai comprando, vai vendendo, vai comprando. Então ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas aí sobrou 98 mil reais, sobraram ali dentro. Beleza, cara, e continuamos, tá bom? Continuamos, passou o primeiro mês, nós fizemos no primeiro mês os 300, na verdade foram 320 mil reais em venda desse, desse item, e aí foi sensacional, né, porque eu faturava 250, fiz mais 320, porque o cosmético não parou, eu fiz agora 570 mil reais mais ou menos né nós puxamos praticamente 600 mil reais e dobrando né de um mês para o outro E aí o que que eu fiz né na primeira semana do mês seguinte na primeira semana do mês seguinte sentamos né com, com, com os meus sócios nesse negócio falei cara qual que é o problema? Na tocada que a gente tá, eu vou precisar de caixa. Por quê? Porque eu terminei já a primeira alavancada desse produto com 98 mil no caixa. E até aí não tinha dado problema nenhum, tá bom? O, problema, o produto tava top. O produto tava voando e sem nenhuma reclamação. Que te deixa mais confiante ainda, né? Igual quando o cara vai... Vai lá na Bolsa de Valores, ele é trader ali, e o cara acerta uma, acerta duas, acerta três, e o cara vai. Caraca, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A parada vai ficando massa, a parada vai ficando legal ali dentro. E aí, o que aconteceu comigo? A gente já terminou o mês sabendo que no mês seguinte eu ia precisar de capital de giro. E aí a gente tomou a decisão. Cara, legal, vamos no banco lá. Atrás do nosso capital de giro. Vamos lá no Banco do Brasil, agora, faturei 3 milhões e no ano passado. Porra, tem que ter algum crédito ali dentro, né? O negócio tem que estar tá violento ali. E aí teve mais um erro de planejamento, foi o planejamento bancário. E muita gente não se liga no planejamento bancário. As pessoas não conversam com o gerente, não tentam conhecer, não tentam falar do seu negócio lá. Ah, mas a minha agência não me dá abertura. Procura outra, troca. Vai lá. Você tem que ter um gerente de conta, tá bom? Como empresa. E aí, sabe qual foi a nossa surpresa nesse primeiro aspecto? O BB tinha me cadastrado como MEI, e a nossa empresa nunca tinha sido MEI lá. E nós nunca percebemos, porque estava lá nosso nosso razão social certinho, movimentação da conta ok, nunca precisei de cheque especial, então a gente nem, nem ligava para isso, nem olhava para isso, nunca tinha precisado de crédito. E a gente chegou lá, e o BB falou, não cara, você é MEI. Eu falei, cara, como é que eu sou MEI? Puxa aí a movimentação da conta. Foram 3 milhões e 200, cara, em 12 meses. É impossível ser meio nenhum planeta do universo eu seria meio e como que vocês não perceberam isso e tal? E ele também jogou para gente, cara. Como é que vocês não viram isso? Eu falei, porra, eu não sei. Eu, eu, eu sabendo agora que eu vim te pedir crédito e eu não tinha crédito, porque como meio ele precisou me tirar do meio internamente, porque eu nunca fui meio e aí ele precisava de mais seis meses para o sistema entender que eu não era meio para ele poder me liberar crédito ali dentro. Tá bom, então, primeira. A chance de crédito já foi abortada, que era eu conseguir crédito no, no banco em nome da empresa. E aí a gente falou, cara, vamos para o crédito pessoal e a gente injeta um capital na empresa, faz lá tudo dentro certinho com a contabilidade, né? fica uma injeção de capital social novo e vamos fazer, porra, puta oportunidade, fizemos 320 mil reais no primeiro mês, esse negócio vai decolar, não tem erro, ninguém reclamou ainda, está perfeito dentro do cenário. E até então eu nem tinha pensado, cara, nem peça, nem assistência técnica, porque esse produto não tinha dado problema. E aí o que aconteceu? Beleza, a gente injetou, tá? Eu injetei na empresa 230 mil reais, que foi o capital de giro que a gente pegou, de forma pessoal, na verdade, tá? Usando dois bancos, aí a gente usou Brasil e Bradesco, ali dentro, que eram as nossas contas, né, da sociedade e tal, fizemos o que tinha que fazer como empresário, empreendedor, aceleramos. Ah, é grana que a gente precisa, então eu vou botar grana na parada. Pau! enfia uma grana ali dentro. E aí eu virei o rei do overbund, né? Porque aí, cara, na outra semana, aí já comecei a montar kit, botar capacete, botar a joelheira, botar a cotoveleira. E aí a gente começou a melhorar aquilo, porque aí eu podia subir um pouquinho, né? O concorrente chegava com o produto sozinho. Aí já fiz várias duplicações, que eram vários tipos de uso, várias cores, né? Já, cara, aí meti bala nesse sentido ali dentro para poder, poder acelerar. E a gente acelerou mesmo. Tá bom? Então a gente acelerou muito os primeiros 15 dias do segundo mês e veio a primeira surpresa. Mas contando como a gente terminou os 60 dias, no total a gente faturou com esse produto 670 mil reais. Aí eu já recebi um pouquinho de grana ali dentro, né? E teve um outro erro na época, a gente estava também na Olixe e aí eu vendi na Olix, que era um repasse mais longo ainda do que o W2W, como, como o próprio repasse. Que também foi mais um disputador de capital de giro. Beleza, 670 mil como faturamento de 60 dias. Então, se a gente puxar aqui dentro, né, eu coloquei para gente que eu tinha algo em torno de 630 mil e eu tinha algo em torno de 30%. De lucro, então esse negócio era para me dar mais ou menos 189 mil reais de lucro no meu caixa. Então, assim, não era um problema eu ter pego 230 mil de capital de giro, não era um problema eu ter já gasto o meu caixa, que era o caixa de reserva, né? Nosso caixa base ali dentro que a gente tentava não mexer e a gente estava construindo ele cada vez mais alto ali cada vez puxando mais, isso não era um problema para nós. Só que com 45 dias, antes de fechar o segundo mês, eu comecei a ter as primeiras reclamações. E ali eu também cometi mais um erro, que foi não acompanhar de perto as reclamações, né, com, dando a seriedade, o grau de seriedade desse item mesmo, quando ele começou a aparecer. Então, num primeiro momento, o que, que eu fiz? Tá? A gente vendeu o primeiro mês, eu não travei a venda, a gente continuou vendendo, num primeiro momento eu fui analisar por cima as reclamações. Ah, é porque esse cara disse que não chegou funcionando o Bluetooth, né? Ah, esse cara disse que tal coisa não tá regulado. Cara, liguei o importador, ele falou, olha, testa aí, então testa, né? A parada e vai me posicionando e, ao mesmo tempo, testa o som. Então a gente fazia teste, conectava um por um, né? Perdi ali um tempão do caramba. Separei uma pessoa só para ficar testando. A pessoa andava mesmo, então ela ligava, andava para frente, para trás, para um lado e para o outro, dava a voltinha ali dentro, tirava, passava um pretinho de novo na roda para poder voltar a roda limpinha para a galera falar que eu tava mandando usado. Ele olhava se tinha algum detalhe, não tinha, isso não era um problema. Ele olhava se estava funcionando o Bluetooth, conectava celular por celular no Bluetooth para poder tocar uma música para a gente poder olhar ali dentro. E beleza, né? E aí começou. E aí esses foram os primeiros problemas. Eu resolvi os primeiros problemas, porque só tinham aparecido esses itens. E se a gente pegar ali na metade, eu estava com mais ou menos 450 unidades na rua, né? Então algumas sendo entregues. Então quando eu falo 45 dias após começar a vender, os produtos tinham 30 dias, dependendo da região, os produtos tinham 25 dias, eu tinha produto com 20, com 15, que é outro ponto também, né? Às vezes a gente fala, pô, vendi muito, mas, cara, até chegar, até seu cliente validar, testar, te responder, tal. Então, e tudo bem. E aí eu comecei a ter mais problema. Quando a gente fechou 60 dias, explodiu uma porrada de problema. Porque Começou a dar problema em bateria, começou a dar problema na placa, começou a dar problema em vários aspectos. E assim, o Bluetooth, o que chegava para mim sem funcionar, eu ainda conseguia trocar no importador. Então, cara, esses testes eu fazia o que não tava beleza. Só que, por exemplo, bateria era um problema que era gerado com o uso. Cara, produto importado, quem dá a garantia? Alguém tem que dar a garantia. Então a garantia ficava comigo. Meu importador já falava, não dou garantia, a garantia é com você. Se você quiser, eu troco o que você chegar com defeito, você pode trocar comigo. Que é um outro problema que eu tive na minha negociação. E que para mim não era um problema porque eu não estava dando problema, né? Eu só foi um problema, depois começou a dar problema, aí vira um problema, né? Vários problemas ali dentro na mesma frase. Resumo dessa história. Quando começou a acontecer problema de placa, cara, onde eu mando esse comprador ir? Não tem assistência. Então pega de volta. Aí eu pagava um frete de volta, produto pesado, 12 quilos o produto. Paga um frete de volta. Vinha pra mim. Aí eu falava, legal, vou levar numa assistência. Rodei várias assistências de eletrônica e tudo mais. Como o produto era novo, ninguém trabalhava nem com as peças nem nem com a manutenção daqueles itens. Então, alguns aceitaram fazer e começaram a me cobrar. E quando chegava para trocar placa, o maior problema é que custava mais do que o produto. Então custava 350 para trocar a placa. E aí dos 350 eu ainda paguei o frete da volta. O que que aconteceu? Eu comecei a ter que trocar uma porrada de produto, mas trocar muito. Quando deu 60 dias e começou a explodir um monte de problema, aí sim eu tomei a decisão que eu tinha que ter tomado lá atrás, vocês vão entender. Parei de vender. Falei, vamos gerir a cagada aqui agora, torcer para ela não ser muito, torcer a galera durar 60 dias, levantar a mão pro céu e vamos ver se a gente chega no final desses 60 dias sem assim, um prejuízo maior ainda, porque a gente foi de uma alegria muito grande, segundo mês melhor mês da empresa, a gente tinha puxado 600, 700, começando a subir a empresa, pô, é legal, também indo buscar o um milhão né, de faturamento, vamos buscar essa, essa parada aqui dentro, né? e muito rápido, achando que tinha encontrado um, uma galinha dos ovos de ouro, e pode, pode ser que fosse mesmo, se eu tivesse feito diferente. Cara, resumo da história é que eu comecei a trocar tanto produto tomar tanto prejuízo, e prejuízo tipo assim, um produto que me dava 300 reais de lucro começou a me dar 400 reais de prejuízo, né? então eu perdi aquele item, o menor prejuízo que eu tinha era ficar com aquele item, eu cheguei a colocar 15 desses na rua assim, que só funcionava o bluetooth a placa era mais cara que o produto para trocar eu botei na calçada, assim. não deu 5 minutos alguém levou, porque só servia para botar no som do churrasco, assim, que a bateria ainda funcionava, a placa não, né? então ele não andava mais, mas o bluetooth funcionava e aí eu falei, cara, beleza a gente segurou a venda assumi todos os B.O.s a gente parou de vender e no final o que eu tinha, não tinha gerado caixa suficiente, para deu muito problema, tá? acho que tipo assim, das 600 unidades praticamente que a gente vendeu nesse decorrer todo do tempo aí, a gente, é... eu acho que eu troquei e tive que cancelar aproximadamente, deu quase 50%, deu tipo 40% que foi pro lixo assim, então eu terminei sem o meu caixa na época e com o capital de giro para pagar. Ou seja, se eu colocar em miúdos, né, o capital de giro de 230 mil para pagar no tempo, não dá 230, né, porque ninguém empresta dinheiro um para um, nem a tua mãe, eu acho que empresta dinheiro um para um para um você, né, dependendo da mãe, ela vai falar, filho, me dá aí pelo menos 0,05 aí, né, não, não vai ficar sem nada não, senão a mãe deixa rendendo lá na poupança. Então a gente terminou sem isso. Se você colocar, né, o caixa inicial que a gente tinha ali dentro, mais isso daqui que aconteceu, Tipo, foi um prejuízo em torno de 300, 350 mil reais que a gente tomou. A vantagem é que o capital de giro, tipo, eu ia pagando parcelas, né? Então eu, eu, foi algo que eu consegui diluir, senão a gente tinha quebrado naquela decisão. Mas foi algo que eu demorei um ano e meio para voltar a ter o que a gente chama de girar em fluxo de caixa positivo, porque eu tive, tinha consumido todo o meu caixa. Então eu consumia capital de giro de novo para comprar para poder fazer. E aí eu coloquei em risco duas coisas: o meu negócio e os produtos que eu mais vendo. Porque eu comecei a ter risco de não ter caixa para comprar os produtos que a gente mais vendia. Então foi assim que a gente terminou essa situação. E aí, lógico, um ano e meio depois a gente recuperou caixa, voltou a crescer caixa, tomamos cuidado com as decisões que a gente, que a gente ia pegando. Conclusão final: quais foram os meus erros que eu vejo nessa, nessa história? É legal se vocês quiserem colocar a visão de vocês aí, porque é sempre bom, a gente aprende. Meu primeiro erro foi investir demais num produto que estava recém-chegando e que tinha componentes eletrônicos, não tinha sido testado né, e validado no Brasil. Segundo erro, eu não pensei nos problemas, eu só pensei no faturamento que isso ia gerar. E isso foi um problema para mim. Né? Se, a gente, se a gente tivesse, em, talvez nessa época, eu tivesse tinha perdido conta, várias coisas ali, porque a gente teve um alto índice de reclamação. Então esse foi o meu primeiro problema, o segundo problema foi não ter pensado no pós, né? Eu sempre falo isso daí nos alunos do alta, a galera sempre traz isso também nas mentorias, é cara, qual, o que gera de positivo e o que gera de negativo ali dentro do, da, da tua, dessa mudança de estratégia aqui, né? O meu terceiro problema, que a gente não barrou, se é um produto de teste, se eu tô validando um teste, eu tenho que ter uma estratégia, por quanto tempo que eu vou deixar esse produto, vou dar uma segurada na, no reggae, né? vou segurar um pouco para depois eu poder acelerar ele de vez. Então eu não parei de vender em nenhum momento para esperar os produtos chegarem, as pessoas testarem, usarem e depois me darem um feedback ali dentro. Se eu fosse trazer a Números de hoje, talvez eu perderia esse boom de vendas inicial, mas cara, se eu tivesse testado com 20 desses na rua, eu ia ter 12 com problema, eu já não ia botar esse produto em mim, eu tinha perdido só 7 mil reais Dentro desse ponto, tá? Então, esse foi um outro erro, né? Não segurar a ansiedade de querer faturar mais esperando a validação, esperando o que vai acontecer e para poder medir o impacto disso. O quarto erro foi não tomar cuidado com o meu capital de giro, porque, tipo, igual quando você tá apostando, quando você tá um trader, você coloca, né? Um capital que você pode perder é uma aposta. Você fala, cara, beleza, até 50 mil reais dos 200 de caixa que a gente construiu. Eu aceito perder nessa aposta. Se eu tivesse parado ali, né, tudo bem, eu teria bancado e acabou, né? Eu nem precisar de capital do outro cenário né? ali dentro. Eu teria saído com caixa, ainda super saudável e não, não seria um problema, porque aquele dinheiro é um caixa da empresa. Então esse foi um outro cuidado, eu falo que mesmo depois de seis tipo, anos andando, eu cometi isso, que é muito bom você ver o faturamento subindo, você empolga pra caralho, você fala agora acertei a mão, meu Deus, era isso, agora Deus está me recompensando, é todo o meu trabalho, vambora, pá, o segundo ano da empresa ainda, eu falei, puta, legal, já vamos puxar a empresa de um milhão de faturamento no segundo ano, faturamento mês, né, ali dentro, caramba, tal. E cheguei nesse outro, nesse outro erro, né, que foi um erro de não cuidar o capital de giro, cuidar onde eu ia vender, cuidar é, onde realmente, como eu ia receber. Então eu não mitiguei esses problemas, eu não mapeei, né, eu só pensei no cenário lindo que era aumentar as vendas, então me faltou, planejamento, cara. me faltou sentar com a cabeça fria, sentar naquele mundo das vendas maravilhosas, sentar e olhar o número mesmo, uma ah, porra, legal, vou fazer isso aqui, isso aqui não coloca a gente em risco e não é um problema dentro do nosso cenário, então isso colocou o nosso negócio em risco na época, né? e a gente teve que depois até fazer para aguentar, para voltar a virar fluxo de caixa positivo, como a gente demorou um ano e meio para voltar a virar fluxo de caixa positivo, a gente teve que fazer mais um capital de giro para segurar esse buraco e aí sim a gente conseguiu vencer ele depois a sorte é que a gente fez capital de giro muito curto então a gente conseguiu passar por isso então o que que eu recomendo hoje quando a gente fala de validação primeiro entenda quais são os riscos de vender aquele produto tá primeiro os canais que você vende o que que você faz a gente já viu pessoas perdendo conta E no álcool em gel a gente teve um caso que conhecido que a gente tem que a pessoa perdeu a conta porque ela foi vender álcool em gel no Marketplace, ela nunca tinha vendido, e o álcool em gel, quando começou a ser vendido no Mercado Livre no início da pandemia, ele não permitia mercado em envios. E aí, essa pessoa começou a mandar a frete por fora, até 30 dias para receber, né que é a média quando você não manda com o mercado em envios. E outro ponto que ela teve, no meio do caminho, começou a aceitar mercado em envios, e o colaborador dela continuou gerando etiqueta, e não usando as etiquetas do Mercado Livre, que o cara estava no automático ali, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Por quê? Porque ela puxou 300 mil reais de venda de álcool em gel. Naquele começo. Faltou capital de giro para ela comprar o item que ela também comprava à vista, que era o principal produto que ela vendia, e ela foi bloqueada por excesso de reclamação, porque ela não enviou, teoricamente, aqueles que eram mercado em visto, e tinham sido por fora, bloqueou o saldo dela, perdeu a principal conta dela, que vendia mais de 350 mil reais. Então, o primeiro ponto é entender quais são os riscos de vender no canal que eu vendo e de vender o que eu vendo. Isso mesmo, seja pessimista nisso, porque aí você começa a entender, Pô, se isso acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer, não, isso aqui eu resolvo assim, isso aqui assim, isso aqui, cara, é muito extremo, mas eu tenho uma solução, ou não tenho, ou a pior solução é perder o dinheiro, ali dentro, né? esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, crie um processo de validação. O que é um processo de validação? É quanto tempo você vai esperar mesmo para ver o que, que o mercado responde sobre esse produto. Se você vai esperar alguém testar e esperar o feedback, ou se você vai tomar a frente nisso, quanto tempo você vai esperar? Tá ligado? Quanto tempo eu vou esperar? Ah, eu vou esperar 45 dias? Ah, vou esperar 60? Não, pô, espera 70 ali dentro, né? E ver o que acontece. Pô, ali, mas às vezes eu vou perder, né? Então entenda quanto que você pode perder, né? Mitiga aquele risco ali. O qual, qual? que é até o limite de venda, né? Pô, eu vou chegar em 50 mil de venda e vou esperar ali dentro. Também é um outro aspecto importante de validação. E para quem gosta de comprar, o mais importante é você entender qual que vai ser a sua esteira de anúncio. O produto chegou, quantos dias ele tem que estar no ar, quantos dias você vai testar, em qual canal você vai subir primeiro, vai mandar para o full, não vai mandar para o full, vai só subir no canal, você vai ativar ads, por quanto tempo você vai ativar ads nesse produto, qual vai ser o valor que você vai gastar de ads nesse produto e se não virar nada, né? tipo há 30 dias é esse fluxo inteiro, ele chegou, dois dias para cadastrar, cadastrou, subiu, coloco o ads nele, espero 14 dias rodando ali para ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Eu vou baixar o preço um pouquinho para ver se é preço e mantenho o ads ativo. Pô, fiz isso, não vendeu nada. Qual que é a atuação depois de 30 dias ali? Você vai queimar no custo esse produto para pegar o capital e poder comprar outra coisa? Quem testa muito o produto tem que pensar nisso, tá bom? E se crescer a venda, como é que eu vou comprar, né? Essa venda crescendo ela coloca o resto do meu negócio em risco, como até o, o Mouse falou ali no questão da Dafit, né que tinha um prazo muito longo para ele ali dentro. Né? Como que eu faço né, esse processo? Desenha, cara. E a regra é tua, entendeu? Tipo, a não, eu, eu testo 45 dias o produto, se não dá, eu devolvo. Ah, né, eu consegui consignar na fábrica 30 dias, o que não dá, eu devolvo. Cara, qual que é o teu processo? Isso é muito particular de cada empresa. Um processo mais ou menos, como eu falei, é o processo que a gente implantou em uma das empresas que a gente atende, que a pessoa, cara, mais de 60 mil reais não anunciado de estoque. E aí a pessoa falou: eu tenho um problema, eu gosto de comprar. Então eu vou em feira, eu compro, eu vou num lugar, eu faço pedido, eu vejo uma oportunidade no mercado, às vezes eu compro para botar para vender. Só que eu não tenho um braço para anunciar a parada. Então automaticamente eu começo a ficar com um monte de coisa parada para trás, um monte de coisa largada. E aí a gente colocou dentro desse cenário qual que seria o processo dele. Né? Então era justamente isso, chegava dois dias depois tinha que ser anunciado, inicialmente ele não manda para o Fulfillment, então ele só colocava o produto em publicidade, rodava 14 dias no preço ideal, que era o preço que ele precisava mesmo vender aquele produto. Aí ele rodava mais 7 dias com o preço abaixo, né? para ele ver se era preço que estava fazendo o produto não vender, se ele não vendesse, se ele vendeu já era, validou vai embora, porque no caso dele não era produto eletrônico. Então ele não precisava esperar a validação, se vai quebrar ou não vai quebrar, ele tinha muito menos risco do produto apresentar algum tipo de defeito, né? Ali dentro, tem produtos que só apresentam defeito imediato, né? Moda, é um defeito muito mais imediato tal, tá? a não ser que você vai fabricar um tênis e a sola descolhe, mas você tem pontos muito mais imediatos de problema. Se der problema, quem troca, quem não troca, etc., Isso já estava mapeado lá com ele também. E ele tinha o final, quando fechava 30 dias, se não tivesse sido bom o saldo de vendas, ele queimava o produto no custo. para ganhar só o custo daquele item mesmo, o que ele investiu em publicidade ficava como perda daquele teste que ele fez. Mas ele botava o dinheiro no caixa para comprar o que tinha virado. Então isso foi o que a gente instituiu lá dentro. E isso é a forma correta de se fazer. Tá? Se você quiser testar, testa nesse sentido. Toma cuidado do seu capital de giro, principalmente do seu capital de giro. Cuidado com produtos com produto que podem ser problema no futuro. Porque nada custa a estabilidade da tua empresa, nada pode custar a estabilidade da sua conta no Marketplace, às vezes, para você poder fazer.